Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem nos está acompanhando pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, trabalhadora dessa casa bendita, que nos recebe sempre com muito amor. O tema da noite será livre-arbítrio e destino. E assim. Eu convido a todos agora a serenar os pensamentos, tranquilizar o coração, buscando se acalmar o corpo físico, para que a gente possa realmente receber todos os benefícios que se encontram aqui nesse ambiente porque desde as primeiras horas a espiritualidade está aqui, preparando para o nosso encontro. E assim, serenados, calmos, que nós possamos sentir a presença do nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas, que nos conhece tão bem. E assim, amparados pelo nosso anjo, vamos mentalizar a imagem de Maria de Nazaré, nossa Mãezinha querida, que ela nos envolva com seu manto azul de paz e que ela nos ensine a amar e perdoar todos nossos irmãos incondicionalmente. De mãos dadas com Maria, chegamos diante do nosso Mestre Jesus, que nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós. E nós agradecemos por estar aqui reunidos em seu nome, para que nós possamos usufruir da sua palavra, dos seus ensinamentos, para o nosso avanço espiritual. E saudamos a presença de Deus, nosso Pai misericordioso, amoroso, coração que Jesus nos ensinou.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 Graças a Deus. Como eu falei, o tema da noite é livre-arbítrio e destino. É, nós nos pautamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente refletir a respeito dessa, desse tema tão abrangente que envolve assim, a nossa rotina diária totalmente, é, eu fui buscar na, na Wikipédia a descrição de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a expressão que denota a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade autônoma de, de ser realizada pela vontade humana. Então, o livre-arbítrio é o nosso direito. É o direito que nós temos de fazer as nossas escolhas. Então, é a liberdade de escolhas. Então, esse é o livre-arbítrio. Quando Deus nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes. Todos nós, sem privilégio e sem privilegiados. Todos nós, na mesma situação. E Ele nos deu uma ferramenta importantíssima para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso avanço espiritual, que é o livre-arbítrio. Ele nos deu como ferramenta para o nosso crescimento, a nossa livre escolha, a nossa liberdade de escolha. E, e, e pensando nessa questão... Uh, se nós formos pensar na nossa evolução, no uso dessa ferramenta tão importante que é o livre-arbítrio, vamos pensar a nossa evolução assim de, de, de, de maneira assim figurada como se fossem duas asas que precisam manter o equilíbrio. A nossa evolução ela se dá pelo nosso crescimento intelectual e pelo nosso crescimento moral. Se a gente for pensar na humanidade, desde a da, da, da, da humanidade, ainda quando se encontrava de forma primitiva no planeta, nós evoluímos muito, muito. A questão da ciência, da medicina, da engenharia, da arquitetura, da tecnologia. Então, nós avançamos muito. Então, a nossa questão intelectual, ela já vem bem avançada aí, nesse passado dos milênios. Mas a nossa questão moral é o nosso desafio agora, principalmente que nós estamos passando por um momento de transição planetária. Né? Nós fomos um planeta, e ainda somos, de, de provas e de expiação, e a espiritualidade já vem sinalizando que estamos no processo de regeneração. Então a humanidade desde o início, ela avançou nas questões intelectuais, avanços científicos e tecnológicos. E agora nós estamos vivenciando o um momento que nós precisamos realmente nos fortalecer moralmente. E o Criador não tira a nossa oportunidade de escolha. Ele não tira essa oportunidade. Então, eu trouxe também, para ajudar a nossa reflexão, um livro de Emmanuel, que é psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 128, que fala sobre a liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Então, como nós já conversamos, né? Em todos os tempos a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Então, a gente sabe... A barbárie que a humanidade percorreu aí, né? Então, em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-lhe para o exercício da tirania. Usam-no os servos em explosões de revolta e descontentamento. Então, a humanidade, ela sempre usou da liberdade para a violência para barbárie, para conseguir os benefícios próprios de maneiras escusa. Então, nós percorremos esse caminho. E é o que eu disse, nós evoluímos muito na questão intelectual, evidentemente que moralmente também. Nós fazemos parte dessa humanidade. Então, quando eu falo da humanidade, eu estou falando de nós, porque... Essa não é a nossa primeira passagem pelo planeta Terra, então nós tivemos outros momentos aqui, então nós participamos de todo esse processo. Então, nesse capítulo é, que a mensagem de Paulo vai discorrendo até chegar no o homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela, pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou pelo mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Então, eu posso escolher muito bem as minhas escolhas, mas eu também posso fazer péssimas escolhas. Eu posso, uh, para me defender em alguma questão, denegrir a imagem do meu próximo e ele vai sofrer as consequências disso. Eu posso optar também por ter uma vida, ganhar um dinheiro fácil e prejudicar uma instituição, instituição ou prejudicar algumas pessoas, então eu posso fazer as escolhas que eu quero. Enquanto encarnados, a matéria ela fala muito alto. E nós sabemos das tentações, da, da, dos hábitos, dos costumes, dos prazeres que envolvem ainda a nossa sociedade. Isso é claro. Eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele fez uma colocação bem interessante, que o Chico, numa conversa, ele teve com quem estava próximo ali. Então, ele caracterizou a tentação como um cachorro que está correndo atrás da gente. A gente corre bastante, mas morrendo de vontade, ele nos alcance. Então, é exatamente isso. A tentação de fazer o mais fácil... A tentação de fazer o que me convém em primeiro lugar é muito grande. Então, percorrer e estar refletindo nas minhas escolhas é uma questão que envolve realmente uma reflexão diária. Porque muitas vezes a gente pensa também, ah, eu não estou fazendo mal, eu não furto. Eu não prejudico a vida de ninguém, mas a gente precisa pensar. Quantas vezes eu escolhi também a não ajudar? Porque o bem está aqui para a gente, a é nosso serviço também. Então, a, a questão de nós estarmos aqui encarnados, com tantas oportunidades de levar uma vida. Assim, muitas vezes sem freio, não está nos freando quando é numa situação de conflito eu faço a opção de responder no mesmo tom, devolver a ofensa da mesma forma. Eu preciso entender que tudo sempre vai ter uma consequência, porque, como nós já iniciamos, né? Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu como ferramenta o livre-arbítrio, porque toda causa tem um efeito, e é dessa forma que nós vamos construindo a nossa evolução, o nosso avanço espiritual através muitas vezes de sofrimento. Então, quando Jesus encarnou há dois mil anos, entre nós, a humanidade já tinha percorrido um grande caminho e ele veio no momento para, através do seu exemplo, construir o evangelho que hoje é nossa bússola. É nosso guia. Então, hoje nós não podemos negar falta de conhecimento. Existe sim o Evangelho de Jesus. Existe sim a Palavra de Deus. O que Ele espera da gente? Através desse momento que Jesus veio estar aqui com a humanidade, para através dos seus exemplos, através da sua palavra nos dá o direcionamento correto e nem vamos refletir vamos, com, com, muita, com muito peso nessa questão é mais para que a gente realmente entenda que o livre-arbítrio é uma ferramenta para a nossa evolução e que nós precisamos estar muito atentos com as nossas escolhas eu acredito até que Evoluir é aprender a fazer escolhas, aprender a fazer escolhas que me levam ao bem, ao meu crescimento. Então, hoje nós temos uma, um caminho a seguir, a verdade a seguir, que foi isso que Jesus veio, nos trazer a boa nova, a palavra de luz, a palavra viva. Então, quando nós seguimos mais, mais adiante, chega num determinado ponto aqui desse, dessa mensagem, que é colocado assim, em quase todas as ocasiões, o perseguido, ele, quer, ele mentaliza represálias violentas. O caluniado, ele recorre à vingança. O incompreendido... Ele também reclama reparações. Então, sempre que nós nos sentimos de alguma forma lesado, a gente vai em busca de, não digo assim do revide, mas de nos colocarmos também na mesma moeda muitas vezes. E aí que entra a questão do destino. Então, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde é, é o capítulo de Bem-aventurados os Aflitos, no item 7, que é Causas Anteriores da Aflição, a, a, a, a, esse texto ele faz muito a gente refletir sobre a questão do destino. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais. Uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E assim por diante. Muitas vezes nós nos deparamos com, com crianças que nascem, vivem poucas horas e desencarnam. A gente vivencia aí pessoas que sofrem acidente por uma questão de, de uma terceira pessoa que estava correndo, estava dirigindo embriagado. Nós, voltando para nós mesmos, muitas vezes nos nossos desafios a gente se questiona, por que, que eu estou passando por isso? Ou mesmo quando a gente vê alguém num um sofrimento muito duro, muito difícil, nós pensamos, meu Deus do céu, aquela pessoa não merecia passar por isso. E na verdade, a questão que se coloca deste destino é uma questão que envolve diretamente o livre-arbítrio, o que, de fato, como eu vivi muitas vezes as minhas encarnações passadas, como é que eu cheguei nesse momento, nessa encarnação, quais são as minhas fragilidades, quais são os meus desafios? E aí é que se encontra, nós nos encontramos em momentos difíceis. Para que a gente possa refletir melhor sobre aquilo que está incorporado dentro de nós, que já está enraizado dentro de nós, para que a gente possa, muitas vezes, infelizmente, através da dor, transpor as nossas, os nossos desafios, a nossa falta de entendimento do valor da vida então tanto a questão do livre-arbítrio quanto a questão do destino ela está diretamente ligada à ação e reação e isso nas nossas diversas existências então é, é, o que nós precisamos realmente é Sair às vezes do piloto automático e pensar realmente como é que eu estou fazendo as minhas escolhas. Tem grandes escolhas que a gente faz na nossa vida, mas diariamente a gente se debruça, a gente encara aí pequenas escolhas também, que lá na frente elas irão fazer diferença na nossa vida. E como eu falei, a gente precisa estar refletindo sobre isso com muita suavidade com muita tranquilidade sem o peso da culpa porque nós estamos aqui principalmente neste momento agora todos nós estamos aqui em busca do nosso avanço em busca de nos tornarmos pessoas melhores em busca de um entendimento melhor da vida então todos nós aqui estamos esse propósito, e é nesse propósito realmente que nós precisamos focar. E, como eu já disse, Jesus, ele nos deixa é, o caminho, mas o apelo da vida material, ele é muito grande. É, os vícios, eles estão aí, e as más tendências... A, a violência ela está ainda presente na nossa sociedade mas isso não pode fazer com que a gente nós que estamos em busca aí de uma vida melhor nos envolvemos com tudo isso nossa, nossa, nossa missão é avançar é crescer espiritualmente crescer evoluir, sairmos daqui melhor que entramos. Não importa o que eu já vivi, o que importa é o que eu quero viver a partir de hoje. E assim, é, é, no final dessa mensagem de Paulo, ele coloca assim, raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência às expressões do voo, de voo espiritual para o infinito. Então, olha como a gente precisa estar mesmo alerta, que a nossa verdade, ela está a serviço do nosso voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desestradamente na primeira e nova concessão do céu transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Então, o quanto é importante eu saber fazer escolhas. O quanto esse meu livre-arbítrio, ele Deus não tira a nossa liberdade, mas enquanto ela precisa sim ser usado com muita consciência, com muito critério. E assim, ela não se torna uma liberdade aberta. Ela se torna uma liberdade aonde eu preciso estar pautada nas questões morais. Porque se a nossa evolução, como eu falei de maneira figurada, ela se dá nas duas asas, que é o intelecto e a moral, eu não posso deixar pender de um lado só, né? Chegou o momento de nós darmos aí um equilíbrio para a nossa existência, para a nossa vivência. E eu espero é, que eu tenha, de alguma forma, me colocado de maneira clara, porque... Ter estudado esse tema do livre-arbítrio me fez também sair muito da minha zona de conforto. E então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para refletir sobre o Evangelho de Jesus sobre os seus ensinamentos e assim rogamos a Deus que dentro da sua misericórdia ele possa nos fazer mais atentos, que nós consigamos realmente estar ligado com os nossos anjos guardiões para que eles possam nos intuir e assim Iniciarmos o nosso dia sempre com o propósito de um dia melhor. Encerrarmos o nosso dia refletindo aonde eu poderia ter feito diferente. que esse é o caminho que nós precisamos realmente da ajuda de toda a espiritualidade do nosso Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai misericordioso. Que possamos levar a luz que nos envolve nesse ambiente para os nossos lares, para as pessoas que convivem com a gente, que partilham do nosso dia a dia, e que realmente a gente possa ser luz. E assim agradecemos, dando graças a Deus, Graças a Jesus.